Oi, eu sou o Gabriel Jordan, com a roupa e se você acompanha o canal, você já sabe que eu já gravei vários vídeos me transformando, já me transformei na minha mãe, já me transformei na minha irmã, mas parando pra pensar em toda essa árvore genealógica e nessas transformações todas, eu parei pra pensar em como eu seria se eu fosse uma menina, e no vídeo de hoje é exatamente isso que eu vou fazer, eu vou me transformar no que... Eu acho que eu pareceria se eu fosse uma menina. <risos> Enfim, eu espero que vocês estejam entendendo. Mas basicamente é isso. Se você já curtiu a ideia, já dá um like aí embaixo. E, se você é novo por aqui, já se inscreve aqui no canal. E ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma publicação nova. E claro, continue assistindo. Então... Eu acho que se eu fosse uma mulher, na verdade, eu até que pareceria muito comigo atualmente. Eu acho que o que mudaria mais seriam as sobrancelhas, porque as minhas sobrancelhas são muito expressivas e eu acho que eu teria, talvez, traços mais delicados. Então, é exatamente isso que a gente vai começar mudando no vídeo de hoje. Primeiramente, eu vou vir naquele esqueminha de colar a sobrancelha com um pouquinho de colabação e eu vou no sentido contrário ao crescimento dos fios. E logo em seguida, já vou vir no pincelzinho escova, penteando eles novamente pra o sentido original. Lembrando que eu tenho que deixar isso aqui o mais liso possível no meu rosto E aí eu vou voltar na minha colinha bastão, mas dessa vez já no sentido de crescimento dos fios No caso eu vou selar só a área que eu colei mesmo, que é mais ou menos do, do meio pro fim Vou deixar esse pó absorvendo a umidade da cola E eu vou fazer exatamente o processo que eu fiz nessa sobrancelha, nessa outra aqui E vou repetir mais ou menos de 3 a 4 vezes em cada uma delas Prontinho, gente. Já voltei com as sobrancelhas coladas e seladas. Agora a gente já pode partir para o resto da maquiagem. Continuando nas sobrancelhas, eu vou vir com um pincelzinho de esfumar. Esse aqui é o Dailos número 18. E vou vir na minha paletinha de sombras NYX Ultimate Sprites. Eu vou pegar esse tomzinho aqui de laranja bem vibrante, sabe? E eu vou passar um pouquinho em cima da minha sobrancelha. Isso aqui não vai aparecer, tá, gente? Eu tô fazendo isso aqui só pra ajudar a cancelar a cor do pigmento da minha sobrancelha original. Lembrando também que eu usei essa sombrinha aqui só do meio pro final das sobrancelhas Porque é só essa parte das minhas sobrancelhas que eu quero que suma Agora eu vou ver meu primer que eu uso normalmente Esse aqui é o Studio Perfect Photo Loving Primer da Ruby Rose eu vou aplicar ele no meu rosto inteiro tomei muito cuidado, tá gente, quando vocês forem aplicar o primer em volta das sobrancelhas Na verdade, se você quiser, você pode até passar o primer antes mesmo de cobrir as sobrancelhas Mas eu não me importo em passar depois, então é por isso que eu fiz logo aqui Beleza, primer aplicado, a gente vai fazer o seguinte A gente vai partir pra base A gente vai fazer a nossa base em sessões hoje Porque na hora que eu cobrir isso aqui, eu já vou selar instantaneamente Porque isso aqui não pode ficar úmido por muito tempo Senão a cola vai se desmanchar e essa sobrancelha vai voltar ao lugar que ela estava antes se você quiser, você pode vir num corretivo Mas eu vou usar essa base aqui, que é a Natural Look Da Ruby Rose, que ela é bem baratinha Ela tem uma cobertura ultra, ultra alta E eu vou vir na minha esponjinha, que tá molhada Porque eu acho que ela é mais delicadinha do que o pincel Vou aplicando aqui em volta E vou dar uma cobertura nessa sobrancelha Agora eu vou partir pra essa outra base aqui, que é de alta cobertura, então eu vou usar ela como se fosse um corretivo, que é a Soft Matte. E ela é num tom mais claro do que o tom de pele, então eu vou usar ela para fazer a iluminação do meu rosto. Agora eu vou vir na minha paletinha de corretivo, essa aqui é da Ruby Rose, e com um pixelzinho língua de gato, eu vou vir nesse tomzinho aqui de corretivo, e vou vir marcando os contornos do meu rosto. Vou pensar a língua de gato pequenininho, vou ver nesse tom aqui de corretivo mais amareladinho, só para dar uma iluminada em alguns pontos altos do meu rosto. Parece aquele logotipo de radiação, não tem? <risos> e depois dessa massa corrida que a gente criou em cima da nossa pele, finalmente eu vou pincelando tudo isso com pó translúcido. Agora que tudo já tá salado e a gente tem uma tela em branco pra começar a fazer as novas características do nosso rosto, eu vou começar recuperando o início da minha sobrancelha, que vocês ainda conseguem ver um pouquinho aqui, e desenhando um final novo pra ela. No caso, eu vou afinar um pouquinho a minha sobrancelha e arquear ela mais. Já vou começar a fazer a minha sombra, hoje a sombra vai ser bem simples, vou começar com um marronzinho, tá? Bem escuro. Geralmente quando eu comprei sobrancelhas, eu sinto uma necessidade de já usar uma paleta de sombras coloridíssima pra já começar a fazer um look super elaborado, mas não, hoje é tipo bem simplesinho mesmo. Logo em seguida eu vou ver um tonzinho de marrom bem mais claro pra fazer já uma transiçãozinha aqui. Vou vir com um pouquinho de preto aqui no cantinho externo E pode prestar atenção que eu tô usando o mesmo pincel em todas as sombras, praticamente Porque é uma maquiagem bem simples mesmo Eu não tô nem me preocupando muito Vou vir cortando uma cut aqui no meu olho Bem redondinha E com uma sombra bem cobre, eu vou preenchendo esse cut Beleza, por enquanto os olhos a gente vai deixar assim, mas pra tirar esse esbrantizado do rosto que esse pó translúcido deixou Eu vou vir numa paletinha de contorno, vou vir nesse tonzinho aqui mais claro, que é o que eu mais uso Tá vendo ó, que passando o pózinho de volta recupera o caô do rosto, eu tava esbrantizado pra caramba antes Vou vir nesse blushzinho aqui, que ele é um tonzinho de coral, sabe? Gosto muito desse tom, apesar de geralmente eu usar muito mais um rosinha queimado E agora, se você quiser, você pode vir em uma água thermal para tirar o excesso de pó do rosto e essa textura de pó. Mas um truque que eu gosto muito de fazer é vir uma Beauty Blender úmida, essa aqui tá limpa, e só ir pressionando contra o rosto devagar, com cuidado, mas aplicando uma pressãozinha. Isso ajuda os pós do rosto, que a gente usou muito, todos a se mesclarem e derreterem juntos, formando uma coisa só. No do sol. Lembrando que você não pode passar em cima das sobrancelhas que você colou. Agora pra iluminar, vou no meu bronzer da Ruby Rose Esse aqui é na cor 01 E vou vendo um pincelzinho leque E vou iluminando todos os pontos altos do meu rosto Por último, a última coisa que eu vou fazer é passar um batom E eu vou usar o batom que eu mais uso Que é o 283, que é o líquido Dormat da Ruby Rose Porque é uma maquiagemzinha mais nude e tal Então eu acho que combina bastante Agora eu vou só cofar um peruca e eu já volto pra gente acabar o vídeo. Não gostei desse peruca não. Então gente, eu não sei o que aconteceu, eu já tinha experimentado aquela peruca preta Que é essa aqui, porque a cor do meu cabelo é preto e tal E tinha ficado muito boa no dia que eu fiz a primeira maquiagem Mas eu não sei o que aconteceu, hoje eu não gostei muito dela Eu tô usando essa outra aqui, que vocês já viram no vídeo em que eu me transformei na minha mãe Que o cabelo é igualzinho dela Mas eu cortei a franja dessa daqui, tá meio chituzinho de Amo. Mas até que eu gostei, sabe? Ai, ah, eu não sei. No dia que eu fiz a primeira vez essa make, eu tinha feito uma sobrancelha preta. Talvez seja isso que eu esteja achando diferente. Ah, mas não sei, ficou ruim, eu gostei até. Será que foi porque da outra vez eu tinha feito a sobrancelha preta? Ou melhor, será que é porque da outra vez eu não tinha feito nada na sobrancelha? Eu tinha usado a minha original? Olha, enfim, gostei mais dessa peruca mais escura com essa sobrancelha escura. Não sei, gente. O que, que vocês acharam? Vocês gostaram da transformação? Essa peruca eu acho que eu tenho que pegar uma chapinha e dar uma aqui nas pontas dela porque ela tá muito retona, sei lá mas enfim, gente, vou finalizar o vídeo assim, porque trocar peruca dá trabalho demais, se você gostou do vídeo de hoje dá um like, e se você é novo por aqui se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, se você quiser ver outras transformações aqui do canal como vocês já sabem, eu já me transformei na minha irmã, já me transformei Vem na minha mãe Ambos os vídeos estão aqui no canal Vou deixar na descrição aí pra vocês verem Olha, eu gostei mais da fruca bagunçada Acho que combinou mais comigo, viu? Com cabelo bagunçado mesmo Mas enfim, comenta aí embaixo O que você achou, o que você faria diferente Sei lá E se você quiser me seguir nos e as redes sociais, eu sou arroba TRD no Twitter e no Instagram. No Instagram eu tô sempre postando novos looks de maquiagem, tô postando stories também, tô sempre postando mini tutoriais no meu feed de maquiagem, de transformações, enfim. Vai lá conferir é em arrobahajtr. E no mais é isso. Eu sou o Gabriel Jordan e esse foi o vídeo de hoje. See you!